Muito bem, me interessei por falar com vocês sobre esse tema após um colega cirurgião plástico ter levantado a questão no nosso grupo de WhatsApp sobre uma cirurgia que ele vai fazer e um paciente, ele vai fazer uma cirurgia de face no caso e um paciente que faz uso de cigarro eletrônico. E a dúvida é que se ele deveria manter as mesmas orientações que nós damos para aqueles pacientes que fazem uso do cigarro convencional, ou seja, que fumam. Foi muito interessante esse caso pois ele buscou trabalhos na literatura sobre esse tema né, do cigarro eletrônico e nós discutimos também sobre a questão do adesivo de nicotina, se tem o mesmo efeito. Outra colega cirurgiã falou do trabalho que ela tinha realizado no passado sobre o uso de medicações na tentativa de evitar essas complicações decorrentes do tabagismo. Qual que seria o efeito, então, se a medicação podia interferir ou não? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí, tabagismo e cirurgia. São abundantes os trabalhos na literatura científica que demonstram os efeitos nocivos da nicotina, ou seja, do cigarro, na microcirculação e o maior risco de isquemia, que é a morte dos tecidos é, nos retalhos cutâneos, ou seja, da pele e até da gordura nos procedimentos cirúrgicos nesses pacientes que são tabagistas. O aumento dessas complicações é devido à falta de vascularização que ocorre decorrente do efeito dos metabólicos na, da nicotina na microcirculação, ou seja, na circulação dos pequenos vasos sanguíneos que temos na pele. A fumaça do cigarro ela contém mais de 3.800 componentes, mas só o monóxido de carbono, o óxido nítrico, o hidrogênio, a cianida e a nicotina têm sido amplamente identificados como esses essas substâncias mais importantes causadoras dos efeitos negativos, tanto no sistema cardiovascular, quanto na microcirculação da pele. A nicotina, para vocês terem ideia, ela diminui o fluxo sanguíneo da pele em 30%, a 40% devido ao estímulo da liberação de catecolamina e noreprinefina, que são substâncias que produzem vasoconstricção, ou seja, eles fecham esses vasos sanguíneos, parcialmente assim dificultam a circulação. Nesse sentido, a tentativa do uso de adesivos de nicotina teria o mesmo efeito sobre a microcirculação, não sendo possível substituir o cigarro por esses adesivos nesse período da cirurgia. A outra dúvida que levantamos aqui, que foi a que causou a discussão, foi sobre os cigarros eletrônicos. Esses cigarros eles usam a eletricidade para vaporizar o nitrogênio líquido e eles vêm ganhando muito popularidade nos últimos tempos devido à possibilidade de aromas e sabores variados no uso desses cigarros. No entanto, as questões relacionadas à saúde em torno desses cigarros eletrônicos ainda não são amplamente conhecidas ou são até mal compreendidas. Essas questões também envolvem a interferência dos cigarros nos procedimentos cirúrgicos, pois é sabido que a concentração de nicotina neles é muito maior do que do cigarro convencional e notadamente o seu efeito em procedimentos de cirurgia plástica, que dependem fortemente da vascularização no leito da ferida operatória, serão danosos e potencialmente maiores também. Estudos atuais sobre o cigarro eletrônico e cirurgia é, têm as mesmas indicações eles apesar de serem iniciais, mas têm as mesmas indicações e corroboram para aquela visão de um cigarro convencional, que é a suspensão do uso pelo menos quatro semanas antes da cirurgia e o seu retorno após a cicatrização completa dos tecidos. Daí você pode me perguntar, doutor Diogo, não existe nenhum remédio para evitar essas complicações? Para evitar as complicações desses pacientes que fumam e operam? Então vamos lá. Vários estudos eles foram realizados com drogas vasodilatadoras, ou seja, remédios que poderiam abrir os vasos sanguíneos e minimizar os efeitos da nicotina. Essas medicações como o buflomedil, silostazol e a nitroglicerina, eles têm resultados clínicos significativos nessa sobrevida dos retalhos cirúrgicos que falamos. Mas apesar disso, os seus efeitos descritos e a aplicação clínica ainda é controvérsia, ou seja... A real eficácia dessas medicações, além disso, os possíveis efeitos colaterais, como a baixa da pressão arterial, a dor de cabeça que eles podem provocar, muitas vezes dependendo da dose, podem inviabilizar ou dificultar o seu uso. Assim, nós podemos dizer que diversas medicações têm sido testadas, usadas na tentativa de reverter os efeitos deletérios da, da nicotina, entretanto, os achados ainda permanecem obscuros sendo ainda a melhor opção a suspensão do uso dos cigarros convencionais ou eletrônicos ou até do adesivo de nicotina quatro semanas antes da sua cirurgia e o retorno só após a cicatrização completa das feridas operatórias. Espero que você tenha gostado desse vídeo, das orientações. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e aguarde novos vídeos no nosso canal. Muito obrigado!